Vamos entrar na presença de Deus por meio da oração, a oração feita no nome de Jesus. Porque Jesus disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, isso eu o farei. Então oremos em nome de Jesus. Soberano, eterno Deus, majestade santa, criador dos céus e da terra, meu Pai, Queremos te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai, pelos teus cuidados, pelas tuas providências. Meu Deus, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Meu Deus, muito obrigado pelas vestes. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, a saúde mental, a saúde física. Meu Deus, obrigado por todas as coisas, os mínimos detalhes, porque cremos que o Senhor verdadeiramente tem cuidado de cada um de nós, por isso meu Pai, nesta noite, queremos lançar Senhor, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, meu Deus, todas as nossas ansiedades diante de Ti Senhor, porque só o Senhor pode resolver Pai, aquilo que não está mais ao nosso alcance, o Senhor é o que tem poder para chegar com a provisão e a providência, portanto meu Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, livra-nos ó Deus, porque em Ti confiamos, em Ti está ó Deus, a nossa fé, somente o Senhor tem palavra de paz, somente o Senhor tem palavra de vida eterna, meu Deus, Visita todos aqueles que nesse momento, Senhor, estão clamando a Ti, estão Te apresentando algo que só o Senhor pode resolver. Acrescenta a fé a essas pessoas que, porventura, ó oh Deus, esteja em desespero, esteja sem uma direção. Vem acalmando o coração e vem trazendo paz, vem trazendo renovo vem trazendo, meu Deus, a experiência contigo. Pai, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós entregamos esta noite, nós entregamos o nosso sono, nós entregamos o nosso amanhecer, porque a Tua Palavra nos garante que nós dormiremos e acordaremos sustentado pelo Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela e nós cremos, ó Deus que o Senhor está guardando nossos lares, está guardando as nossas vidas aquele que habita em teu esconderijo na sombra do Onipotente ele descansa e nós descansaremos em ti, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade porque nós cremos que o Senhor verdadeiramente é quem tem cuidado de cada um de nós. E em teu cuidado nós esperaremos dia após dias Muito obrigado meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vive e que reina para todos sempre. Assim oramos, assim cremos e assim te agradecemos. No nome de jesus amém graças a deus